Ah, o que, que foi isso? Tem a Gretchen aqui, Socorro. Ah! Porra! Ah meu Deus! Harry Potter! Mentira que eu só tô procurando! Não me mate. Olha ah, ali, eu não me mata, sai. Eu vou explodir. Tá muita pressão pra mim. Certo. Ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. ai, ai, ai. que é amigo? Era o quarto que estava brilhando? Não. Não, não. não, não, não, não. Só corre. Ah! Aí ela, ai. Você tá com um no batom novo. Aí ele. Não. Esse batom novo é para te comer. E foi isso. Essa foi a história da minha infância, tá? Que Eu aprendi quando era criança. Eu tô ficando com medo. Ah! <risos> <risos> you know I won't be wasting any more time, I <risos> Ai meu deus, esse cara tá é tipo. Ah, roubou minha. Ai meu anel. Aí, eu, aí a mulher. Ai eu não sei de nada. Aí ela tá com o anel na mão e então, tá tipo, eu não sei de nada. É, eu lembro que. <risos> Ai caralho. Ah. Hum. Ah! ah. Nossa, meu Deus! <risos> Caralho! <Come on. suss> que filha da puta! <sus> Amiga, corre! Oh, amiga. Ai! Ai! Ah. Gente. Ah! U. Uh! O que o senhor quer me comer? Faz isso mesmo. Ai! Nossa! Nossa! Quem é a piranha que tá ligando a minha luz? Porra. Só piranha. Aqui. Tá achando que é quem? Barra. Quero ver quem tem coragem pra desligar isso aqui. Pra ligar isso aqui de novo. Ai, desculpa, desculpa, pode ligar. Ai! Ai, o.. Não só agora, porque você tá falando do Gamutu, e hoje nós estamos aqui. É, eu estou gravando esse vídeo agora, gente, depois de ter editado o vídeo de um ano. Porque eu acho que eu tenho meio que obrigação de falar né, com vocês, e tipo... <risos> e então, é, eu fiz esse vídeo, tipo, o vídeo lá fala que foi como que eu criei o canal, só foi pra dar um, um ar. Eu, Como eu digo, eu tenho o canal há cinco anos. Só que eu não usava ele. E o nome já era Terroger Games, tá? Eu nunca usei outro. Era lá, Terroger Games. E por que, que esse é o primeiro ano que está sendo comemorado? Porque... Ano passado... Exatamente hoje... É, hoje não, porque eu tô gravando vídeo alguns dias antes, né? Mas vocês estão vendo hoje, dia 31 de outubro... Ele... Foi quando eu falei, mano... Vou focar no meu canal. Eu vou começar no meu canal. Aí eu comecei. Aí o meu canal de tipo, de 5 inscritos foi a ah, 100, 200. Aí, como eu disse no meu vídeo, tinha muita gente que me dava muito hate. Ficava, ah, isso é plágio. Ah, você é um... fica plagiando, você é um lixo. Ah, é. eu ficava tipo. Mas, como eu digo no meu vídeo, eu superei. E eu agradeço a todos vocês que assistem meu canal até hoje, né? Quem. Continua assistindo, acompanha esses negócios. Vocês são, tipo, muito foda. É, eu agradeço realmente. Tanto que eu fiz esse especial aí pra deixar vocês felizes. Aí, tipo, como um agradecimento. Eu sei, não é grande coisa, mas eu realmente me importo em fazer isso. Se eu quisesse, eu podia. Ah, foda mas acho que eu tenho que me obrigação de fazer isso porque vocês são muito foda. Então, é... Mas espero que tenham gostado, gente. É, comente aí o que vocês acharam Se vocês gostaram muito é, Valeu mesmo, todo mundo Quem sabe um dia, né, aquela plaquinha assim fica aqui atrás Essa minha linda parede E até o próximo vídeo, gente Então, pessoal, falou